É um prazer estar aqui falando com os psicólogos e as psicólogas brasileiras nesse dia em que se comemora o Dia do Psicólogo no Brasil. O Conselho Federal de Psicologia, como órgão regulador da profissão, ele deve estar em sintonia com o trabalho do psicólogo. Considerando que a, a existência do Conselho, a existência da psicologia como profissão reconhecida ela teve início no Brasil, ainda no final do século XIX, com as publicações cuja temática era psicologia. Publicações essas que ah, atingem ou tratam de problemas sociais, de problemas ah, humanos de diferentes naturezas em diferentes ah, contextos, como na escola, nos hospitais, asilos, ah, indústria. Portanto, o que primeiro aconteceu no Brasil foi a criação de um corpo de conhecimento e de profissionais cujo trabalho não era co reconhecido como é, independente dos demais profissionais, mas que já tinha é, claramente o fundamento na, numa ciência que também nascia que é a ciência psicológica. Reconhecer que... É a partir do trabalho do psicólogo que cria-se a necessidade do reconhecimento da profissão e da existência de um órgão regulador, faz com que não possamos pensar em regular sem conhecer profundamente a diversidade, a pluralidade, a importância do trabalhador em psicologia. E quando eu falo trabalhador em psicologia, eu estou falando de todos aqueles que no campo do conhecimento promovem o avanço da ciência psicológica ou no campo da aplicação promovem o avanço da psicologia como profissão. Parabéns a todos e muito obrigado por nos permitir atuar num órgão regulador, porque vocês existem. Parabéns psicólogos e psicólogas brasileiras.